Tá pensando em estudar para o Enem 2020, mas não sabe por onde começar? <risos> Roda a vinheta que nós vamos falar sobre isso agora. Muito prazer, pessoal. Eu sou Eduardo Valadares e dou aula aqui no Descomplica de redação e também trabalho uma disciplina muito específica, que é só nossa, chamada Guia do Estudo Perfeito. Isso mesmo, é o famoso GEP. A gente ensina o aluno a estudar melhor. E na primeira dica que eu quero te dar, eu quero falar sobre uma palavrinha muito importante nessa hora que se chama contexto. Como assim, Valadares? Contexto é o seguinte, quem é você na fila do Enem? <risos> você é um treineiro, treineira? Você, de repente, já teve alguma experiência prévia fazendo a prova do Enem? Você está indo fazer o Enem pela primeira vez? Pela segunda vez? Vamos discriminar um pouquinho essas situações? Se você, de repente, está indo fazer o Enem pela primeira vez, até nesse hall de treineiros ou treineiras, eu preciso lembrar a você o seguinte, entenda sempre como a prova é feita. Vale a pena você conduzir a sua preparação entendendo como o concurso ele é elaborado. Você está indo fazer a prova pela segunda vez, de repente, dá uma olhada como é que foi sua experiência primeira, Valadares, eu reconheço, eu me esqueci, eu dei mole. A prova tem quatro áreas do conhecimento humano, mas eu só foquei na matemática. Eu não estudei muito as ciências humanas ou as ciências da natureza. Eu dei mole e não reconheci, por exemplo, que dentro de ciências humanas eu tenho história, geografia, filosofia, sociologia. São quatro disciplinas dentro de uma área. Isso é muito importante. Então sabe o que você pode começar a fazer? Nessa coisa do contexto então, que eu estou conversando é, primeiro, Reconheça quem você é. A partir disso, você vai começar a traçar um planejamento de estudos. E essa é a próxima dica. Dica número 2, pessoal. Planejamento. Mas antes, um passo atrás. Lembra na dica 1 um sobre contexto, quem você é? Eu também preciso lembrar do seguinte. Para qual curso você está fazendo a prova do Enem? Tá, Valadagas, vou fazer a prova do Enem e vou decidir isso depois. Ok, isso está, então, já acordado? Beleza. Além do curso, você sabe qual é a nota que você precisa? Porque isso é fundamental. Exemplo: Quem se prepara para engenharia acaba criando um planejamento de estudos de um tipo, quem quer fazer prova, vestibular, entrar na faculdade de Direito, que é mais a parte de humanas, traça um outro planejamento. Isso é fundamental, mas uma coisa é fato, independente do seu curso, independente da sua área, você precisa ter método. Conhece essa palavrinha? Eu gosto muito de falar de método, Processo. Eu gosto muito de falar de projeto. Você precisa entender que planejar os seus estudos é criar um projeto. A gente costuma dizer que estudar para a prova do Enem é um tiro de longa jornada. Você está indo para uma maratona. Não é assim, não se decide de uma hora para outra, ah, vou ali fazer uma maratona. Não. Você primeiro estuda, planeja, identifica. Hum, reconheço. Para esse tipo de concurso, em que matemática cai em 45 questões, eu preciso dedicar um bom tempo de estudo para matemática. Então, já vai aqui uma dica. Na hora de você estabelecer o seu projeto de estudos, você vai ter que colocar uma, duas vezes na semana o estudo da matemática. Só uma vez? tá pouco. Para a dimensão que a disciplina precisa ter. Então, quando a gente fala de planejamento, que tal, então, começar a elaborar os estudos da seguinte maneira. Que matéria eu vou colocar para estudar todas as segundas-feiras? Que matéria, que disciplina eu vou estudar toda quarta, toda quinta, todo sábado? Paladares? Se estuda sábado? Aham, uhum, final de semana também. Só que você pode utilizar uma técnica que a gente usa aqui no Descomplica, ensina, chamada Top Heavy. Coloca aquilo que é mais pesado e concentrado no início. Deixa aquilo que é um pouco mais leve para o final de semana. Então, de repente, final de semana pode ser a época da semana em que você vai só ler. Avaliar gabarito ver o seu planejamento de estudos, o que funcionou, o que não funcionou, para ficar um pouco mais leve. Agora uma dica fundamental, se o planejamento vai ser a longo prazo, começa de repente um pouco mais leve no início do ano, depois você vai aumentando a dose, vai aumentando a dose até para você não pifar, cansar logo no início dessa jornada. Vamos para a dica número 3? Dica número 3, pessoal, estude com mais profundidade, isso aí. Se a gente está começando a olhar mirando o futuro, 2020 vem aí, estudar com mais profundidade significa o seguinte, muita gente é, diz que a prova do Enem é uma prova de interpretação de questões, de anunciados, de textos. Nananina, na, na, na, não. A prova do Enem tem conteúdo, sim. A prova do Enem exige de você conhecimento prévio de determinados tópicos e conceitos. Então, elabore isso agora. Quais são os principais tópicos da matemática que sempre aparecem? Quais são os principais assuntos de biologia, de física, de história, geografia, de linguagens? que sempre aparece. Quais foram os últimos cinco temas de redação? Dá uma olhada nisso tudo agora. Aí você já vai começar a estruturar o seu ano de estudos. Hum, reconheço. Biologia, por exemplo, é uma disciplina que eu não domino, eu não dou aula de Biologia, mas a gente sabe, Biologia tem um conteúdo enorme. Como é que você vai começar? Não deixe para fazer isso em março, abril. Se organize. Estudar com mais profundidade significa, sobretudo, que você precisa de uma organização. E cuidado. Não fique achando que a prova do Enem é só interpretar, senão você vai ficar no nível muito de superficialidade dos seus estudos. Talvez por isso muita gente não consiga êxito na hora da prova. A prova do Enem é exigente. Agora, além de conteúdo, sabe uma outra coisa que a gente vai te ensinar também a é estudar muito aqui no Descomplica? A ter estratégia. Além de estudar com muita profundidade, você precisa ter uma estratégia de estudos. Vamos para a dica número 4. Dica número 4. Começa a estudar, é o famoso arregaçar as mangas e vamos nessa! Depois que você já escolheu o curso, você já decidiu como é que você pretende começar a estudar. Você já sabe mais ou menos como é que vai ser sua rotina. Você já sabe mais ou menos como é que vai ser toda essa sua organização no seu projeto? Tá faltando o quê? Entender como é que tudo funciona e partiu! Vamos começar a estudar logo! Só que uma coisa eu gosto de explicar. Não precisa já começar com essa expressão, com o pé na porta a 220 volts. Começa devagar, vai pianinho, vai amadurecendo, vai entendendo como é que funciona e depois você vai graduando, graduando. Quando o ano começar de fato, e aí você já está num ritmo. Sabe o que, que em geral acontece? Muita gente só entra no ritmo dos estudos lá para abril, maio. Aí sabe o que, que pode acontecer? Tarde demais, principalmente para determinadas carreiras que são muito disputadas é aquela velha questão da humanidade toda, né? É tudo questão de equilíbrio. Equilíbrio, inclusive, é um assunto que você vai estar muito aí em física. Equilíbrio, por exemplo, vai ter momento de descansar, vai ter momento de férias, de lazer, de dormir até tarde, de ver aquela maratona inteira da série que você separou. Mas espera aí, tem momento também de estudos, e o momento para você começar é agora. E ó, para te ajudar a estudar, o Descomplica tem novos planos em 2020, isso mesmo. A gente tem planos nas áreas de humanas, econômicas, exatas, biomédicas. Aqui embaixo no link da descrição do vídeo, você vai ter todos os detalhes para você se inscrever, se matricular. Vem estudar com a gente em 2020 que você não vai se arrepender. É isso então, pessoal? Se você curtiu esse vídeo, dá um like aqui pra gente, e não se esquece de compartilhar com todos os seus amigos, tá? E ó, se inscreve no nosso canal, ative as notificações do sininho, porque você vai sempre receber todas as nossas atualizações de tudo que a gente está produzindo para você nesse final e início de ano. Em 2020, nós estamos aqui te esperando no Descomplica. Vem para cá, beijos e abraços. Tchau, tchau.